Olá, aqui é o Daniel. Você já parou para se perguntar o porquê muitas das vezes nós sabemos o que temos que fazer, só que ainda assim a gente não consegue fazer? Parece que existe algum tipo de força invisível que nos impede de realizar aquilo que a gente sabe que é necessário. Às vezes, o um sentimento de procrastinação, às vezes, o um sentimento de falta de objetivo, um sentimento de não estar realmente fazendo as coisas como deveriam ser feitas. se perdendo nos seus pensamentos, no looping de pensamentos. E para isso existem profissões como o psicólogo, como o coaching, como o mentor, pessoas que vão ajudar outras pessoas a conseguirem aqueles resultados que elas desejam. Pessoas que ajudam essas pessoas pegando elas na mão e levando elas para o um próximo nível. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu quero convidar você a que você alcance o seu próximo nível. Eu sou psicólogo, eu sou coach e eu quero convidar você a curtir a minha página aqui no Facebook porque eu vou falar sobre insights de psicologia, de coaching, desenvolvimento, desenvolvimento humano, mente humana insights é, que vão te ajudar a chegar no próximo nível que você deseja. Seja com relação ao estudo, seja com relação ao desenvolvimento pessoal, enfim. É, aqui na página você já pode até acompanhar algumas postagens que talvez te ajudem. E fica à vontade também se você quiser deixar o seu comentário aqui embaixo falando sobre algum tema que você gostaria de ver aqui na página. Então curta a página, diga o um tema que você gostaria de ver e será um prazer gravar um vídeo sobre esse tema para você ou escrever um post sobre esse tema para você. Então isso, é o meu convite para você e nos encontramos na próxima postagem aqui no Facebook. Um grande abraço, tchau, tchau!